Associação Brasileira de Alzheimer mostra o que você precisa saber. A seguir, a importância da fonoaudiologia para o tratamento do Alzheimer. A fonoaudiologia é a ciência que estuda a comunicação humana e os processos de deglutição. A comunicação humana envolve os aspectos de linguagem, voz, fala e a audição. E os processos de deglutição são estudados através da deglutição de alimentos e de líquidos. Na comunicação humana, o fonoaudiólogo ele visa estudar a capacidade que o indivíduo tem de falar e de ser compreendido e também de compreender as outras pessoas. Nesta compreensão, nós observamos a capacidade que ele tem de entender as palavras e também de ser entendido, ou seja, de produzir as palavras. Também observamos a capacidade de ouvir bem para ajudar a compreensão. No processo de deglutição, nós observamos a capacidade que o indivíduo tem de engolir os alimentos, engolir os líquidos e observar quais as dificuldades que ele tem que vão causar os engasgos. A abordagem do fonoaudiólogo junto a uma pessoa com demência do tipo Alzheimer é preciso que ocorra desde o início da manifestação da doença. Por quê? Esperar que a doença evolua para quadros mais críticos pode prejudicar em muito a abordagem de minimizar os transtornos que uma pessoa pode ter com Alzheimer. Tentamos dessa forma fazer com que no início da doença façamos a prevenção de distúrbios mais graves, ou seja, auxiliamos a pessoa a tentar conviver com algumas alterações, mas não nos seus estados mais graves. A abordagem do fonoaudiólogo junto ao paciente portador da demência do tipo Alzheimer pode se dar em diferentes ambientes. Um deles, por exemplo, é na própria residência do paciente. Na residência do paciente, nós podemos aproveitar os seus objetos pessoais, a sua história de vida, o seu ambiente de cozinha para poder fazer a avaliação de deglutição e todos esses objetos são usados na terapia. Na terapia com o paciente de demência do tipo Alzheimer, nós usamos exercícios onde nós estimulamos a comunicação através de figuras, de jornais, de álbuns, de fotos, de família, onde nós pedimos ao paciente que nos conte como foi a sua vida, que nomeie figuras, que dê nomes de objetos, que construa com a gente discursos e que esses discursos propiciem uma capacidade cada vez melhor de comunicação. No caso da deglutição, nós fazemos a avaliação com os alimentos e com os líquidos e abordamos exercícios específicos, tanto na língua, bochecha, as lábios, para que o paciente tenha força muscular para melhorar a sua capacidade de deglutição.